Já imaginou ter um camping? Hã? Existem diversos motivos que fazem com que muitas pessoas acampem, viu? Economia com hospedagem, curtição da natureza e clima de amizade são os mais citados entre aqueles que fazem disso uma rotina. Eu sou Josiane Amorim, sejam bem-vindos ao canal Mais Empreendedor do Brasil. Não esqueça de dar o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe a minha mensagem. Ative também as notificações, que é para você receber avisos sempre que eu postar algo e não perder mais nenhum conteúdo. Me siga nas redes sociais, que é @cbempreendedor. Nós temos o Face, o Instagram, o site, o grupo no Face que é nosso e passou de 40 mil pessoas, tá? E no Instagram eu posto alguns stories e vídeos curtos, bem interessantes. E eu divulgo também o, os empreendedores por lá. É só você me seguir, me marcar numa postagem que eu vou entrar no seu perfil e vou fazer um repost das suas publicações, tá bom? E se você precisa de consultoria para abrir a sua empresa, entre em contato comigo. Porque eu tenho dois planos que são bem interessantes que cabem no seu bolso. E ainda vai sobrar dinheiro, tá bom? Eu garanto. E o um último recadinho é... Logo eu vou lançar o meu e-book 50 formas de empreender. Ele vai ser um compilado de negócios que eu já falei aqui no canal, mas vai ter bônus, dicas, informações que não foram passadas aqui nos vídeos. E quando estiver disponível, procure o link no card ou no box de informações, aqui no card aqui em cima, tá? Ou você pode procurar já, porque vai que o livro já esteja disponível. Olha, por conta desse cenário, existem áreas específicas onde as pessoas podem levar e montar as suas barracas, comer em bons restaurantes, fazer churrasco, ter segurança e ainda tomar banho em chuveiro de água quente. <risos> Tudo isso dentro de um espaço único. Esse espaço é mais conhecido como camping. Gente, o Brasil ele é um país que possui muitas atrações turísticas e esse setor ele sempre é fomentado nas épocas né, que de Copa do Mundo, é, Olimpíadas. Então, nesse contexto, é preciso que haja diversas maneiras de hospedar toda essa gente né, que vem para assistir os Jogos, né, as Olimpíadas e o camping ela, é uma ótima opção. Contudo, especialistas da área afirmam que é preciso fazer grande reestruturação nesse setor para que ele possa atender de maneira mais afetiva o grande público que chega no país. Sendo assim, né, aqueles que desejam entrar nesse ramo de atividade devem ter em mente que o setor de camping... Ainda carece de uma atenção muito grande por parte das autoridades políticas. Mesmo assim, as, associa as associações de campistas elas se reúnem, discutem, elaboram e lutam bastante para que a realidade seja cada vez melhorada. Clientes do camping né, e os concorrentes. Os clientes do camp são basicamente aventureiros, pessoas que não estão muito preocupadas com grandes estruturas físicas né, dos locais. Querem apenas um lugar para colocar sua barraca e descansar. São aqueles que querem pagar pouco por hospedagem que gostam de, tá, de, de estar em contato com a natureza e que querem usufruir o máximo possível do lugar onde estão. Sabendo então desses detalhes, o empreendedor ele deve se esforçar para focar as suas atenções no que poderia dar satisfação a essas pessoas. Fazer pesquisa, tendo em vista os concorrentes, também é interessante para identificar quais serviços podem ser melhorados né, e feitos no campo em que você quer abrir aí as portas. Uma maneira muito simples é pesquisar na internet as reclamações mais comuns feitas no, nos acampamentos. E é claro né, que cada um tem a sua peculiaridade. Contudo, baseado nos erros dos outros, é bem possível ter também acertos. Né? Por exemplo, as queixas mais comuns são falta de iluminação à noite, falta de produtos de higiene, banheiros entupidos e muitos outros. Com a falta de atenção na concorrência, é possível então o empreendedor fazer um planejamento do que está sendo deixado de lado por aqueles que já estão no mercado de camping. Assim você vai ter chance de cobrir as, as expectativas de quem acampa. A estrutura do camping, ele precisa ter banheiros, energia elétrica, segurança e restaurante, viu? Tudo isso é uma estrutura básica, somente para começar. Como os serviços estão cada vez mais sofisticados e atendendo a diferentes públicos, é possível também ter uma ampla área verde, piscinas, toboáguas, saunas, seca né, e a vapor, salão de jogos, playground, quadras de tênis, né, poliesportiva, trilha para caminhada e lagos. Com toda essa estrutura, o camping acaba Sendo uma alternativa para aqueles que querem se hospedar com conforto, segurança e pagar muito pouco, né, por isso. Por conta desse aspecto, é importante fazer um balanço se é realmente possível ter todos os recursos e receber todos os campistas com um preço baixo pela estrada de, deles. A não ser que haja no mesmo local uma pousada que possa ter valores suficientes né, para dar lucro aos, ao seu empreendimento. O camping ele pode abrigar os campistas com barracas, trailers... E Motors Homes, acho que é assim que se pronuncia. <risos> e por conta disso, é preciso ter espaço né, para estacionamento né, desses veículos. A localização do camping ela deve ser em áreas verdes ou próximas a cachoeiras, praias e rios. tá? Porque o perfil daqueles que gostam de acampar é basicamente a vontade de ter contato com a natureza. Por isso, vale a pena buscar áreas que tenham a natureza exuberante, algo bem fácil de ser encontrado no Brasil, viu? <risos> um segundo aspecto a ser considerado é quanto à legislação. Por se tratar de áreas naturais, o empreendedor deve buscar informações junto aos órgãos competentes sobre a possibilidade de abrir um camping no local, tá? Já que muitas vezes qualquer tipo de atividade é proibido nas áreas verdes, né? Não só porque o local receberia um impacto, mas também porque poderia causar modificações nas regiões adjacentes. <risos> e como tornar o camping conhecido, hein? Bom, as pessoas que gostam de acampar, elas fazem muitas amizades, né? Por isso é uma característica desse tipo de hospedagem o clima amistoso entre todos. Dessa maneira, comunicar a esses grupos é fundamental para poder ter sucesso. Uma forma bem eficiente é investir em redes sociais na internet. Muitos dos campistas, eles trocam ideias sobre o assunto pela internet. E assim é uma ótima chance de você tornar o teu negócio conhecido. Outro método também bastante válido é ter um site com todas as informações possíveis do camping. Isso porque muitas vezes as pessoas saem de outros estados, né? Até mesmo outros países e querem se hospedar em determinada localidade. E por conta disso, o meio mais eficiente para aqueles que estão longe do camping e saber mais detalhes sobre ele só mesmo pela rede mundial de computadores. <risos> Olha, também é válido entrar nas associações de campistas e divulgar o negócio nelas. São diversos anúncios que existem nos sites de tais organizações e são bem eficientes, viu? Porque atinge um público-alvo imediatamente. Além disso, os campistas, eles sentem mais confiança quando o camping faz parte de tal associação, pois assim passa mais seriedade e compromisso com a atividade que você se propôs a exercer. Olha, um bom empreendedor sabe que quanto mais informação tiver sobre o negócio que ele deseja abrir, bem mais preparado ele vai estar, né, para enfrentar o mercado. E por conta disso, aqueles que desejam ingressar no ramo de camping devem entrar nesse universo e participar de eventos que envolvem todos que de certa forma estão envolvidos com tal prática, como por exemplo, fabricantes de materiais para camping, empresa de ecoturismo, praticantes de esportes radicais e até mesmo os próprios donos de acampamentos. Existem também publicações especializadas no assunto, que são bastante esclarecedoras e que podem também contribuir muito para o repertório do dono aí do negócio. Revistas e sites especializados em camping valorizam muito a opinião de quem acampa ou já acampou, né? E tudo o que os campistas pensam sobre o assunto pode ser conferido. Isso significa um retorno, viu? Seja ele positivo ou negativo, de determinado negócio feito de forma espontânea isento de qualquer tipo de influência que poderia, né, porventura, atrapalhar ou distorcer tais dados. E tendo em mão essas informações, você pode fazer uma listagem dos elogios, conferir as falhas e ver o que você pode fazer para atender cada vez melhor os seus clientes. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um, no e-book 50 formas de empreender, tem esse assunto também só que ele está mais completo tem os links para você poder é, pesquisar um pouco mais a fundo e como eu falei no começo do vídeo eu quero, eu vou deixar alguns alguns anúncios para fazer agora no final então a gente tem o nosso apoia-se que foi uma campanha que eu criei né para quem segue o canal e quiser contribuir com algum valor e tal tem lá, eu vou deixar o link aqui para vocês e está aparecendo no card também. Então é bem interessante, você pode ajudar o clube com o um valor mensal e ter uma recompensa por isso. A gente tem também a nossa consultoria, que se você precisar de ajuda né, para organizar aí a sua empresa, você pode entrar em contato comigo porque é bem interessante, é uma consultoria que tem seis sessões, o valor é bem acessível e a gente vai falar sobre análise SWOT, sobre Canvas... É sobre, sobre estratégias futuras que você precisa tomar, sobre perfil de negócios. Então tem uma série de tópicos que a gente vai abordar para você poder colocar a sua empresa nos trilhos né? ou para você abrir a sua empresa tá bom? E não esqueça também de me seguir lá no Instagram, que é @cbempreendedor porque se você me seguir e me marcar, eu vou dar uma olhada no seu perfil e vou repostar os seus trabalhos, tá bom? Para poder te ajudar também lá na rede social, que está crescendo bastante, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!